Fala nação Santista, bomba no peixe, bomba no Santos. Pessoal, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados sobre as informações do nosso time. É isso aí pessoal, hoje o Santos enfrenta o Deportivo Tátira da Venezuela e pode ser a prova de fogo para o treinador Fabian Busto, pois o treinador tem criticado muito a alguns jogadores que, por sua vez, praticamente já não conseguem mais olhar no olho do treinador. O treinador tem feito bastante autocríticas aos jogadores ao elenco do Santos. Isso a diretoria já reconhece e já tem em mente. E hoje pode ser o jogo decisivo para a permanência do treinador. Pois a diretoria acha que se ele vencer esse jogo de hoje, quarta-feira, às 9 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro, se ele vencer essa partida. Com uma vitória simples do Santos, passará para a próxima fase. E assim, o treinador ganha sobrevida no cargo. Ao contrário disso, o treinador pode estar tá se despedindo da Vila Belmiro. E há quem diga que os Fala, Nação Santista! Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe seu like. E ative o sininho para ativar as notificações e você ficar informado de novas notícias. O Santos finalizou nesta terça-feira a sua preparação para enfrentar o Deportivo Táchira da Venezuela pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O embate está marcado para esta quarta-feira, às 21h e meia de Brasília na Vila Belmiro. Para esta decisão, o técnico Fabiano Busto terá um reforço de peso. O zagueiro Maico trabalhou normalmente com o restante do grupo no gramado do CT Repelé nesta manhã e teve e deve ser relacionado. O atleta de 33 anos não atuou desde o dia 14 de junho, quando lesionou a coxa. Quem também volta a ficar à disposição é o meio-campista Sandre. O garoto já está recuperado da Covid-19. Em contrapartida, o lateral esquerdo Felipe Jonathan e o lateral-direito, Auro, testaram positivo para Covid-19. Com isso, a dupla ficará de fora do jogo. Madson, por sua vez, segue como baixa. O lateral segue em transição com preparação física para, após sofrer uma lesão muscular na coxa. Por fim... Léo Batistão cumprirá o último jogo de suspensão da Comebol. neste nesta quarta-feira. O atacante pegou um gancho de três partidas com o cartão vermelho recebido na vitória de 1 a 0 sobre o União La Calera, pela fase de grupos. Dessa forma, uma possível escalação do Santos é com João Paulo, Lucas Braga, Maicon, Kaique, Bauman, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanucelo e Bruno Oliveira, Ângelo, Marco Leonardo e Georgia Júlio. No jogo de ida... As equipes empataram por 1 a 1 na Venezuela. Dessa forma, o Peixe precisa apenas uma vitória simples para avançar às quartas de final. Um novo empate leva a decisão aos pênaltis. É isso aí pessoal, essas foram as notícias, as notícias do Peixe para o jogo de hoje contra o Deportivo Tátira da Venezuela, sem mais, agradeço a todos vocês, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para próximas notícias atualizadas, até lá!